Luz foi primeiro. De tudo o que tens e segue-me. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio, meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. marco. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não o matarás. Não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, Mestre, tudo isso, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo furaco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens, isso é impossível mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, quem tiver deixado, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, Campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no futuro a vida eterna. Palavra da Salvação Glória, a vos, Senhor, nós desceis a nós de seis, O amor, o amor de Jesus, em nossas almas ascender. O amor, o amor de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja louvado. E a missa vai demorar umas três horas, tá bom? Quem quer que termine logo? Levanta a mão. Ah, então nós vamos demorar. Gente, eu me sinto muito alegre, muito feliz de estar aqui junto com vocês, na casa da mãe morada do pai, celebrando essa santa eucaristia é fácil renunciar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a sabedoria é amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Só assim abandonarmos os nossos apego mesquinho e materialistas. Esta doença que nós estamos enfrentando Convine, nos ensinou a viver a misericórdia e a caridade. Nós não somos donos do que nós temos, nós apenas somos administradores. Dono é o Pai, Ele é o Pai. Quantas pessoas que nós perdemos, amigos, parentes, com essa pandemia, Deixaram tudo, nem roupa levaram, foram num saco plástico. Então, portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa salvação é viver a humildade, a caridade, buscando a palavra de Deus e semeando o amor a todos os nossos irmãos e irmãs. Nessa primeira leitura, que nos fala da sabedoria, Orai e foi dado a prudência, suplique e veio a mim o Espírito da sabedoria. Salomão reza muito, rezava muito. Ele se retirou, ficou embaixo de uma árvore e disse, Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero ouro, nem prata, eu quero, não quero vida longa, eu quero a sabedoria. Olha que bonito, né? A sabedoria. Porque quando nós buscamos a sabedoria, em nome de Deus, nós recebemos do Espírito Santo. A força de caminharmos através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos celebrando o mês de outubro, o mês missionário. É uma recadilidade missionária na mensagem de Jesus. Mas seguir Jesus são os mandamentos da lei. São os mandamentos da lei, portanto que no evangelho nós ouvimos, no céu não entra com o que nós possuímos, apenas com a sabedoria que vem do Espírito Santo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, quem teria coragem de deixar tudo, largar tudo, para seguir Jesus. Alguém tem coragem? É dura a renúncia, não é? Muito duro. No casamento, no matrimônio, como nós acabamos de ouvir também, se o, o casal não renunciar, tudo aquilo que ele tinha antes, será que o casamento dura? É difícil, porque a renúncia... É muito difícil. Mas se nós deixamos a renúncia e seguimos Jesus, porque ele nos chama, deixa tudo, vem e segue-me. Portanto que, frente ao amor, somente aquele que pede e que clama o dom da sabedoria. Como Salomão disse, eu não quero riqueza, eu não quero vida longa, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero sabedoria. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos chama muita atenção. Quando aquele jovem rico perguntou a Jesus, quando Jesus saiu a caminhar, Vê alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra o pai e a mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso observado desde a minha juventude. Mas tem uma coisa que você ainda não sabe. Vai, vende tudo os teus bens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. O que aconteceu? Quando ele viu, ouviu o que Jesus disse, ele ficou aborrecido. Ele ficou triste. Ele foi embora. Jesus olhou com piedade e disse: Como é difícil a renúncia. Como é um difícil, como é difícil o rico se salvar. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Será que Jesus disse isso, condenando os ricos? Não, de jeito nenhum. Jesus veio para os pobres, para os ricos, para os feios, para os, para os bonitos. Ele veio para todos. E o que Jesus quer de nós, meus queridos irmãos e irmãs? que nós nos convertemos a Ele, para que possamos seguir Jesus em nossa caminhada de sermos sacerdote, de sermos missionário, de sermos profeta. Então é isso que Deus quer de nós. Agora, renunciar os bens é difícil. Será que para nós, Padre, foi fácil se ajoelhar, prostrar, deitar em frente ao altar, com as orações e ser padre? Fazendo o retiro a semana passada, eu me maravilhei com o que o bispo que pregava o retiro disse. Se o padre não pede, ele não é um bom padre. Mas a gente pede, eles falam, esse padre só pede, esse padre só pede. E o que, que o padre dá? O padre dá vida pela comunidade. Dá vida pela igreja. Dá vida pelos jovens. Dá vida pelas crianças. Então nós damos muito mais do que recebemos. Guarda isso que vocês ouviram na leitura do Evangelho. Sejam felizes uns ao outro procurando renunciar àquele que nos leva a pecar. O egoísmo, a falta de humildade, a falta de caridade, porque a sabedoria vem de Deus. E Deus é Pai, Deus é misericordioso. Levamos para casa, meus queridos irmãos, esta alegria de estarmos celebrando hoje esta Eucaristia. Colocando na nossa, no nosso coração. Eu quero ser manso e humilde de coração. Então agradecemos a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, por estarmos aqui. Felizes, cheios de alegria, renunciando ao pecado, o orgulho, a ganância e buscando o amor de Deus. Nós semana vamos celebrar o dia das crianças e ontem e hoje São João aqui em Santa Ana fez a homenagem às crianças Que coisa linda aquelas crianças, tudo correndo, veio, tudo abraçar Veio pegar na mão do padre, rezamos o pai nosso junto Por quê? Porque ele estava esperando aquele saquinho de pipoca, aquele saquinho de doce Assim somos nós meus queridos irmãos e irmãs nós esperamos de Deus a nossa salvação, amando Jesus, renunciando o que nos faz pecar, o mal. Para estarmos sempre seguindo Jesus, principalmente quando ele nos diz, vem e siga-me. Vocês ouviram o chamado hoje para vir à missa? Quem ouviu? Ninguém, né? Mas vocês pensam que não ouviram, ah, eu vou à missa porque a missa é sete e meia, sete horas, sete e meia. Eu quero, vou à missa. Mas ele colocou no coração dele aquilo que Jesus disse, vem e segue-me para viver na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.